Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem <risos> Eu estou bem E eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Mas eu vou tentar não falar tanta coisa pra não ficar chato E eu queria falar pra vocês né? Assim, finalmente né? eu tô postando um vídeo aqui Depois de tanto tempo é... Eu não sei como, mas... É, pessoas estão me seguindo aqui. Eu estou quase chegando a 100 inscritos. Eu sei que parece pouquinho, mas eu estou muito feliz. <risos> Nesse momento eu tenho 92 inscritos. E, cara, é gente pra caramba, né? Poxa, 92 pessoas, velho. É gente pra caramba, mas enfim. Falar pra vocês que agora que eu estou gravando esse áudio aqui. Que inclusive eu tô gravando no, no meu celular porque é, o meu microfone, ele não tem um microfone tão bom assim. É até uma coisa que eu preciso comprar, eu tô pesquisando pra comprar para poder é, ter uma qualidade de vídeo melhor. E vocês poderem escutar a minha voz melhor. Mas enfim, é, eu estou... eu nem lembro o que, é que eu tava falando... Eu esqueci, mas... É, já peço perdão, tá? Mas... É... Eu acho que eu tava falando do editor. Nesse momento, eu estou editando em um editor novo. E... Falar pra vocês é difícil, viu? O negócio é difícil, meu Deus. Eu troquei de editor porque o que eu tava usando antes... Ele tirava um pouco a qualidade do, do vídeo. E... Esse novo editor é bem difícil de usar e eu tô tentando aprender a mexer nele ainda, ele tem muita ferramenta. O outro era é bem mais fácil, é... mas tirava a qualidade do vídeo, né? Então eu tô usando esse agora e ele é bom. Até agora eu não tenho nada do que reclamar, mas eu tenho muita coisa para aprender nele e é isso. Basicamente, mas enfim né, voltamos com mais um vídeo, mais uma programação, é, mais um desenho que eu gostei muito de desenhar, que vocês já podem ver aí, eu comecei a fazer o, o rascunho, o famoso sketch, pra quem não sabe, é, do desenho aí com... O lápis grafite vermelho da Faber Castello, que eu amo a Faber Castello, passo plano mesmo, sou babona. É muito bom, eu gosto de verdade, de, assim, não posso dizer todas as coisas porque eu não comprei todas as coisas da Faber Castello, mas é, eu posso falar que tudo que eu comprei... Da Faber Castello que eu tenho, que é da Faber Castello Prestam, são boas E eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado Mas enfim é, Eu ainda não me acostumei com esse novo modo De edição de vídeo Em que eu gravo e depois eu comento porque eu me sinto um pouco perdida e muitas vezes eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa ou... Eu falo mais do que deveria e acho que vai ficar chato, mas... É questão de adaptação, né? Eu sei que meus vídeos não são tão bons ainda, mas eu também entendo que... É... Não tem como eu fazer uma coisa boa assim de cara, né? Tem coisa que você faz boa assim de cara, né? Acontece, você faz, você consegue, mas... Tem coisa que também não é assim né, é um processo que você leva pra fazer. E o último vídeo que eu postei, eu desenhei quatro desenhos, é, que foi o desafio do mês de, de julho né, se eu não me engano, foi um desafio que um amigo que também desenha, é, propôs não só pra mim, mas pra outras pessoas também que desenham. Pra gente desenhar quatro desenhos em um mês, se eu não me engano, que é o mês de julho. Que foi uma tag aí que ele subiu pra... É, a gente se ajudar, né? Os, as pessoas que desenham, que não tem tanto reconhecimento. Como eu, né? Que sou uma dessas pessoas. A gente é, fez isso pra um apoiar o outro de alguma maneira, né? Mas vamos lá. É... Dessa vez, eu tentei mostrar pra vocês ângulos um pouco diferentes do que eu tava acostumada a mostrar porque eu sempre gravava só de um jeito né pegando de cima um pouco na direita mas eu decidi é, tentar gravar de perspectivas diferentes ao longo do, do vídeo né enquanto eu fui desenhando eu fui gravando de é, de posições diferentes para ficar um pouco mais dinâmico e não ficar é, visualmente chato também. É, e para fazer esse sketch eu usei o grafite vermelho da Faber-Castello, não sei se eu já mencionei isso para vocês, mas é, eu usei esse grafite e usei uma folha. Eu não lembro qual que é a marca da folha. Vou olhar agora para vocês. Eu usei é, o papel que eu usava antes, porque o papel que eu usava pra desenhar antes, que, era, que é o papel A4 branco, é, ele é muito bom, ele é um pouco mais duro do que o aquele que a gente usa pra imprimir, né, que é o... Gente, eu não sei qual é o que papel que a gente usa pra imprimir... Desculpa, mas é, um, é porque assim, eu comprei, aí eu tô olhando aqui na, no papelzinho, não foi é, na embalagem original, sabe? Eles pegaram os papéis e colocaram num papel em outro papel plástico, e colaram uma etiqueta falando assim, papel A4, aí tem um B, um C e um O. Eu não sei se significa, significa alguma coisa diferente, mas pra mim tá significando. Que é branco, que é um papel branco, mas é um papel A4, branco. E ele é bem durinho, sabe? Ele é bem resistente, bem diferente do que a gente usa pra imprimir, que é bem fininho. É, eu esqueci qual é o nome do que a gente usa pra imprimir, mas eu espero que vocês tenham entendido. É, nesse vídeo eu tô usando esse papel pra fazer o sketch, porque... Eu vou passar esse sketch usando a mesa de LED, <coughs> desculpa, usando a mesa de LED pela primeira vez é, aqui pra vocês, né? Porque eu nunca gravei um vídeo, <risos> como se eu tivesse vários vídeos, né? Eu nunca gravei um vídeo, até agora dos que eu gravei com a mesa de LED, eu finalmente vou poder mostrar ela, porque eu não uso com muita frequência, já que... Eu só uso para passar o sketch que eu fiz pra a folha que eu, de fato, vou finalizar o desenho e colorir. Falar, eu vou falar pra vocês, essa folha que eu usei para fazer esse desenho, ela é perfeita. A melhor folha que eu já usei na minha vida, que eu já, é, já colorei, sabe? É, ela é perfeita, ela é muito confortável de você passar o lápis em cima. Eu não usei a aquarela nela, mas ela pode ser usada. É, você pode usar aquarela nela e eu imagino que seja muito bom. Bom, depois de ter terminado o sketch, eu já fui logo pegando a mesa de led e foi a primeira vez que eu usei ela. E essa aí é a famosa mesa de led, né? Que já Aparecer pra vocês aí, já tá passando um tempinho, não sei se alguém percebeu <risos> Mas essa aí a mesa de LED, ela tem Três é, Três níveis Quando eu tiver a oportunidade de mostrar pra vocês, eu vou mostrar Mas é simples, ela tem três níveis de luz Uma luz é, A primeira luz mais fraca Depois é a mais média e uma um pouco mais forte Então são basicamente três níveis né E você usa aqui você se sentir mais confortável é, algumas pessoas também não gostam de usar mesas de led justamente porque a luz fica bem na frente do seu rosto então se você um dia for comprar uma, pense um pouco se você realmente quer é, mas assim, tem três níveis de luz e você pode, você pode até escolher os níveis, o nível que você quer mas é, esses níveis eu acho que é mais pra é, auxiliar a gente assim quando estiver desenhando De acordo com a grossura da folha Porque quanto mais grossa a folha for, mais difícil vai ser é, da luz penetrar Então quando a folha for grossa a gente precisa de uma luz mais forte Não sei se vocês me entenderam Mas então, eu usei é, eu peguei o sketch, coloquei embaixo da. Eu coloquei em cima da mesa de LED e a folha do sketch ficou embaixo da folha que eu coloquei por cima dela, que é a folha que eu vou usar nesse desenho pra finalizar ele e desenhar né, de fato. É, eu usei, eu tive que usar fita. Eu esqueci o nome dessa fita. Nossa, eu juro que eu esqueci o nome dessa fita. É uma fita branca, sabe? Aquela fita branca, quase transparentezinha, que ela é bem fininha. É... Eu não sei porquê, mas na minha cabeça sempre vem fita crepom, mas não é fita crepom. Eu usei ela porque ela não tem uma aderência tão forte, então não, eu não corro o risco de estragar a folha que eu vou usar para desenhar. E aí eu coloco a folha do esquete embaixo, prendo dois lados na esquerda e na direita, e depois coloco a folha do desenho e prendo um pedaço com... Eu prendo a folha com um pedaço do, da fita, é... Depois, já que eu prendi na esquerda e na direita, eu prendo na direita e na esquerda a folha de cima. Não sei se deu pra entender. É... <risos> Mas é isso. É... Eu faço isso porque pode acontecer de você estar tá desenhando e é... a folha escorregar e você não conseguir colocar de volta onde estava. E... Isso ajuda muito, né? É uma coisa que é praticidade não é uma... já é uma coisa que você não vai ter que se preocupar, tem que manter a folha centralizada, então vai aí uma dica pra quem tem mesa de led ou quem for comprar uma mesa de led futuramente eu usei pra fazer esses contornos em preto o, a caneta Sakura, caneta Nankin que são canetas que eu já uso há um bom tempo e já usei em outros desenhos e outros vídeos que eu fiz aqui no canal e, assim como eu falei nos outros vídeos, são canetas incríveis. E que eu recomendo sem sombra de dúvidas para quem tiver aí na curiosidade de comprar também. São muito boas. É... Só que eu acho que eu me precipitei em usar elas é, de primeira para passar, sabe? É, do sketch a folha principal. Que seria a folha do desenho, porque... Quando eu passei usando essas canetas, depois eu tive que colorir. E muitas vezes eu coloria, passava o lápis. E aonde eu tinha colorido com os lápis, a caneta Nankin, ela ficava um pouco apagada, sabe? E aí eu tive que ir colorindo e passando a caneta Nankin de novo, aonde eu já tinha é, passado ela. Então, eu acho que eu tenho que... né? Ver aí uma maneira diferente, ou então deixar pra passar ela depois que eu já tiver colorido. E passar o sketch com algum grafite, porque talvez fique um pouco mais fácil. Mas eu acho que esse desenho foi um desenho que eu é, aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo, porque eu não tô acostumada a fazer sombra. Eu... Não tô acostumada a fazer tanto detalhe como eu fiz nesse desenho. E assim, eu acho que eu demorei tanto nesse desenho não só pelo fato dele ser um, né, consideravelmente um desenho um pouco difícil de fazer, mas eu acho que por eu ter feito tantas coisas novas que eu nunca tinha feito antes em um único desenho. Então, esse foi um desenho que eu aprendi muito e que eu fiquei muito orgulhosa do resultado mesmo sendo um desenho, eu diria que, de vários testes e de muito aprendizado. É, eu acredito que enquanto eu estiver editando esse vídeo, eu vou estar tá, é, com o tempo né que for aparecendo, eu vou escrevendo para vocês o nome do material. Mas, é, pra, eu vou falar do mesmo jeito, né? Pra colorir, pra fazer sombra, é... Eu usei os lápis da Faber Cachello, aquele, aquele que vem 50 lápis, é super soft, certo? E pra quem tem dúvidas em comprar e não tem certeza também se comprou ou não, porque assim, esses lápis são consideravelmente, eles são um pouco mais caros do que os normais, né? E eu acredito que tenha muitas pessoas que tem medo de comprar eles é, por nunca ter usado e eu vou garantir para vocês que ele é muito bom, ele é muito macio e você consegue fazer muitos tons de, de cores, mesmo ele tendo tanta variedade de cores, porque são 50 cores e você ainda consegue usar essas cores para fazer outros tons de cores, o que... Eu acho que é muito importante para quem gosta de trabalhar com sombra e trabalhar com várias cores e, enfim, né? Você pode pintar uma cor e depois usar uma outra cor em cima dela para fazer a cor que você quer. E ele se mistura bem com entre si, né? Eles, as cores dos lápis, eles se misturam muito bem entre si, porque o material que, é, que a Fabi Castello colocou nesses lápis ele é muito bom e é facilmente misturável, <risos> eu não sei se essa palavra existe, mas ele se mistura muito facilmente e é muito bom para quem gosta de misturar aí as cores né, e fazer tons diferenciados. Mas é isso gente, o vídeo já tá quase terminando, e é, eu queria falar pra vocês que eu sei que não tá tão bom, mas eu acho que esse vídeo foi um pouco mais pra que eu me acostume com esse novo editor. Eu não sei se vocês já fizeram vídeos de desenho, de você desenhando, mas é, é complicado, e assim, você leva... Um muito tempo. E você tenta fazer da melhor maneira possível. Pra que não fique chato. Sabe? Porque é simplesmente você desenhando. Então é justamente por isso que eu decidi. É, narrar por cima. E falar alguma coisa. Pra que não fique. Entediante. Sabe? É, o fato de que demora muito. Realmente demora muito. É, só pra vocês terem noção. Esse desenho. É, eu levei acho que levando em conta é, tudo que eu fiz, de novo, as sombras, que eu nunca tinha testado assim então, de uma maneira tão profunda em um desenho antes. É, eu nunca tinha usado a de LED também. Mas enfim, né, levando em conta essas coisas, eu levei exatamente 10 horas e 28 minutos. E eu acredito que esse vídeo vai estar tá mais ou menos uns 21 minutos, 22 minutos no máximo. Então, acho que dá pra perceber o quanto que é difícil. É... Porque, assim, imagina eu ter que pegar 10 horas de vídeo e transformar em 20 minutos, né? E 20 minutos pra mim ainda é muito. Eu quero diminuir muito é, a quantidade de tempo que... Esse vídeo tem, e eu espero que eu melhore nisso, mas enfim... O apoio de vocês ajuda muito, porque eu levo muito tempo para desenhar e para editar... O que ajuda também é, é mais na motivação, sabe? Porque pra, pra mim que desenho e ver pessoas que estão olhando os meus vídeos e estão gostando principalmente dos meus desenhos... Eu acho que é uma motivação que me leva muito pra frente, sabe? Então, é isso. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo, finalzinho do vídeo. Eu fiz uns... Tirei uns takes, né? É assim que fala que o povo fala. Eu gravei... É, mostrando aí o desenho de uma maneira diferente. Com a musiquinha legal. E eu vou deixar aí o finalzinho do vídeo pra vocês curtirem. É, o desenho... E eu espero que vocês tenham gostado do resultado, e dá um like se for possível, se você gostou, se inscreve se você quiser, tá bom? E um beijo no coração, até o próximo vídeo.